Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Mundo Cripto, hoje num formato um pouco diferente. Meu nome é Bruno Bandeira e eu conheci a pessoa que está aqui com a gente através da empresa dele, antes de conhecê-lo propriamente dito, que eu fui do universo cripto e vim lá atrás. Então conheci algumas das empresas é, do Coquiere antes de conhecer. Na verdade conheci as duas que a gente vai provavelmente tratar mais aqui antes de conhecê-lo. Fala pessoal, mais uma semana aqui também no formato diferente e eu acabei conhecendo também as duas empresas do nosso convidado antes de conhecê-lo pessoalmente na Blockchain Rio. então aqui é um prazer estar recebendo o Daniel que vai contar um pouquinho da história dele agora. Fala Eric, fala Bruno, primeiro obrigado pelo convite, um prazer estar aqui no bate-papo com vocês e estou à disposição aí, vamos embora. Daniel, até para a gente começar, é, vamos até se introduz, assim, como é que você entrou no mercado cripto? Acho que a gente sempre pergunta isso, você até estava contando um background um pouquinho diferente, se você quiser é, puxar até a sua história de empreendedorismo, porque como a gente vai falar de duas empresas especificamente, que foi... A Bitcoin Trade que você é, fundou lá atrás e que foi, acho que, a primeira empresa que eu realmente tive contato com, com o teu trabalho e depois a Lick. É, mas você já vem de um background de empreendedorismo e, inclusive, de mercado financeiro lá atrás, né? Então aí já é um momento um pouco mais distante. Boa, Bruno. É, bom, eu, eu já venho me empreendendo com startup, com tecnologia desde 2005. Então aí já se vão quase 17 anos, né? De, de história para contar, de erros, acertos. É, desafios, e, e como a gente estava falando, né, eu, basicamente se for resumir, é, são quatro startups que realmente viraram negócios, uma de games, uma de advertising, uma de cripto corretora e agora tokenização blockchain com então são até em áreas é, diferentes, embora tokenização e cripto elas são muito similar ali, mas uma de games e uma de advertising eram bichos totalmente diferentes, mas, enfim, sempre vim, vim empreendendo é, é, desde 2005 em negócios digitais. Um pouco antes de começar a empreender, é, eu fui funcionário de banco, trabalhei no Banco Santander por cinco anos como desenvolvedor. Eu acho que era um péssimo desenvolvedor, que bom que eu saí dessa área e fui para a área de negócios e criar negócios. Mas eu, mas isso me ajudou muito até essa fa a facilidade de conversar com o time técnico, de montar time de tecnologia e conseguir transformar, acho que uma linha de pensamento em negócio, com a tecnologia, né? Que eu acho que é o grande desafio é se você for um cara muito técnico, você às vezes você tem que ter um cara de negócio. E se você for um cara muito de negócio, mas não saber minimamente tecnologia, você pode ter dificuldade. Então, eu acho que eu consigo andar bem nessas duas áreas. conseguir andar bem nessas duas áreas. É, e e aí, a minha entrada no mercado de cripto, Bruno, foi em 2017. É, e assim eu tinha vendido uma startup que eu fundei de advertising em 2015, aí acho que a gente pode pular essa parte, mas, enfim, eu, só para o pessoal entender o contexto, eu vendi a empresa e mudei para os Estados Unidos no começo de 2016, com a família, é, e fiquei em 2016 fora do mercado, fora de qualquer... É, é, eu fiquei focado na família, adaptação, mudança de país, né? eu tenho quatro filhos, enfim, tem uma família toda, mudar de país não é algo tão trivial. Aí, em 2017, em maio, um amigo me ligou, é, chama Nilcinho, eu já contei essa história, essa história várias vezes aí, assim, durante esses anos de mercado cripto. Eu, eu gosto de falar que foi o Nilcinho, de fato, um amigo que me introduziu a, a criptomoeda, a Bitcoin, eu não estava acompanhando tudo o que estava acontecendo naquela época, isso foi em maio de 2017. Ele me ligou, estava aqui nos Estados Unidos, ele falou: Daniel, se você comprar aí um Bitcoin nos Estados Unidos, eu consigo vender ele aqui por 20%, 30% mais caro. E, cara, a minha primeira reação foi: Meu, Nilcinho, você está me colocando em alguma fria, porque como assim, cara? Compra aqui, vende aí, ganha 20%, 30% assim, fácil, porque ninguém está fazendo. Impossível, cara. É tão bom assim, tem coisa errada aí, né? E aí ele foi me explicando que naquele momento do mercado cripto tinha realmente uma, uma, uma força compradora muito grande no Brasil já, e pouca, é, é, pouca força vendedora. Não tinha gente vendendo Bitcoin no Brasil então o preço do Bitcoin criava spreads no Brasil muito muito expressivos em questão de, de, de preço então realmente tinha e era muito difícil comprar Bitcoin naquela época não era como hoje né? não era não era fácil então então por isso que tinha esse spread e aí foi ali eu vou dar uma pausa aqui mas foi ali que eu fui que eu conheci é, Bitcoin que eu comecei a, a ter o contato com a tecnologia né maio de 2017 através de um amigo é que chama Nipo sim e, e naquela época você não, não, não entendia efetivamente blockchain nada, você só estava utilizando o ativo efetivamente para fazer arbitragem, que até uma forma que muita gente, que a gente conversou também, é, começou no mercado cripto, então a arbitragem naquela época era muito grande, eu acho que hoje em dia esse gap fechou, ainda existe arbitragem, mas é muito mais parecido com o mercado tradicional, então é high frequency, são pessoas que realmente fazem uma operação muito mais estruturada e com, com computação ali por trás para conseguir operar em milissegundos, né? É isso mesmo, naquela época, é, bom, isso é o que você falou, é arbitragem, né? você compra o Bitcoin aqui nos Estados Unidos que era mais barato e tinha um preço no Brasil descolado, porque não tinha ninguém conseguindo vender, o preço ficava mais caro você conseguia vender ali no Brasil, só que para isso você tinha que ter uma conta nos Estados Unidos, você tinha que ter dinheiro nos Estados Unidos, você tinha que conseguir operar nas, nas poucas corretoras, então é muito difícil, por isso que tinha essa, esse spread tão alto. Então, eu, eu tive contato com a tecnologia aí, na arbitragem, olhando o produto de um aspecto financeiro. Poxa, vou ganhar 20%, 30% e vou tentar fazer essas operações o máximo de, ve de vezes possível. Né? É, foi assim que eu conheci. Só que naquele primeiro contato, Bruno, é, poxa, já deu para ver, o, o a, a, eu como sou de tecnologia, já deu para ir mais a fundo do que só o financeiro ali. Né? Eu falei, acho que tem algo muito grande sendo construído aqui. É, quero e aí eu queria voltar a empreender eu já estava ali um ano e meio quase sem trabalhar eu falei, acho que eu vou eu vou empreender com Bitcoin, com criptomoedas e aí olhando o, o cenário do, do, do mercado naquele momento você tinha duas ou três corretoras é, é, no mercado brasileiro e o, o próprio tamanho do mercado assim para não, não parecer que eu estou sendo era muito amador né? não pelas companhias, pelo mercado mesmo era o que estava começando a sair de um é, é, é, de um nada para algo já então as corretoras elas não estavam preparadas para atender bastante cliente os processos eram muito manuais de você depositar dinheiro para comprar um bitcoin às vezes demorava horas para para corretora identificar o seu depósito porque era manual é, a parte de cadastro era um negócio bem bem amador de fato porque era era um momento do mercado é, a segurança das plataformas eram bem bem complicadas então eu lembro até hoje quando é, eu tomei a decisão de montar a Bitcoin Trade, eu lembro até hoje, a Foxbit estava fora do ar por uma falha de segurança, ela ficou fora lá por uma falha de segurança. É, e, então, assim, então, você tinha esses gaps, segurança, uma UX, as corretoras eram muito complicadas para a pessoa comprar, é, e os processos, era tudo muito lento, tudo muito manual. Então, eu chamei um amigo e falei, poxa, por que a gente não monta uma corretora é, no Brasil? Esse negócio aqui tem um puta potencial, é, mas a gente tem que resolver essas dores do mercado agora. E o X, ou seja, tem que ser fácil para a pessoa poder comprar e vender o Bitcoin. Tem que ter segurança, porque no final do dia a gente está lidando com, com, com dinheiro. É, e um ponto que foi a, o DNA da Bitcoin Trade, que eu costumo falar que naquela época, em 2017, era um baita palavrão, mas era o quê? Tem que ter compliance, tem que ter, conhecer seu cliente, tem que saber quem está transacionando na corretora. Se é, vocês que lembram, assim 2017 era muito mais... Cara, eu vou comprar um milhão de reais em Bitcoin e não quero falar quem eu sou e nem de onde é a origem do meu dinheiro. Bitcoin é livre. É, eu acho que assim, eu não, eu não acredito bem nisso. Para uma corretora que está intermediando, você tem obrigação de saber quem é o Daniel, da onde vem um milhão de reais dele e por que, que ele está comprando Bitcoin. Porque se ele tiver fazendo alguma coisa ilícita, é, eu tô no meio, estou sendo usado para isso. Né? é Pode falar, Eric. Eu queria até tirar uma dúvida de você como investidor, porque ok, você vem de um background de, de startups, enfim, criar empresas, resolver problemas e vender essas soluções mais na frente. Uh, se deparou aí com o mercado de cripto que tinha essa oportunidade de arbitragem e essa tua visão empreendedora uh, meio que te mostrou aí um problema. Que... Tinha para ser resolvido no mercado, e ok, daí surgiu a Bitcoin Trade, né? Que até como comentário, a gente vê que UX e UI continuam sendo um grande problema até hoje, né? Mas você, como investidor, você partiu, você chegou a investir em cripto-cripto, ou foi direto para o empreendedorismo em cima disso? Uh, que é como o caso, até eu achei bastante semelhante com, com o Sam da FTX, né? Que ele também começou operando arbitragem, só que era Brasil, Japão, é, Estados Unidos e Japão. E acabou desenvolvendo uma corretora em cima, tal, e fez a história dele aí, não necessariamente fazendo dinheiro com investimentos em cripto, né? Você pessoa física, você tem investimentos em cripto, tem alguma tese em volta, ou se uh, privou aí ao, ao empreendedorismo em cima? Não, eu tenho investimento em cripto, pô, desde desde desde 2017. Uh, não tem como, não tem como não investir uh, e assim, eu eu como eu trabalho com isso desde 2017, Eric, eu, eu fico super confortável em falar que eu tenho 100% do meu patrimônio de investimento em cripto. Cara. Se isso é certo ou errado, acho que a gente... né? Mas como eu trabalho com esse mercado, eu vivo, eu respiro, eu estou 24 por 7, eu fico confortável é, em me expor a esse mercado hoje. É, mas eu não recomendo isso para quem não... Primeiro que não tem o um conforto e segundo que não acompanha, não trabalha com isso. né? Então, não é uma... Mas eu... Mas eu... Eu, hoje eu invisto, investi desde 2017. Eu lembro que até o meu primeiro Bitcoin que eu comprei nessa arbitragem, é, e alguns eu acabei não arbitrando, mas enfim, as operações a gente vai fazendo. Né? Não vou falar aqui que eu estou com o Bitcoin lá de 2017 ainda, que aí é papo de vendedor de curso. Né? É, Para querer, então assim, mas o meu primeiro Bitcoin, eu peguei 1.800 dólares. Foi a primeira compra que eu fiz do Bitcoin, 1.800 dólares, lembro até hoje, maio de 2017. Cara, eu acho engraçado você falar isso, porque a gente já teve essa discussão em outros podcasts, né? Cara, aqui mesmo a gente não recomenda a ninguém ter uma exposição tão grande assim em Bitcoin, mas uma, uma vez em que você esteja exposto a esse mercado profissionalmente, você precisa ter um pouco mais do, da sua pele em risco uh, justamente para você estar tá vendo o que está que acontecendo no mercado, né? Você se obriga a estar tá olhando isso mais, a, é, mais de perto. Uh, confesso que eu mesmo tenho mais de 50%, só que 100% fiquei bem surpreso em ouvir. Não, é. e, e deixa, deixa eu até perguntar, Daniel, até para fazer esse gap, porque lá atrás você até comentou um período de mercado interessante, porque naquela época, e foi mais ou menos a época que eu entrei, era tudo muito focado em Bitcoin e na tese de cripto como moeda e depois até passou para... A ICO, especificamente, foi um caso muito específico ali da época de 2017, que depois foi uma das razões para ter estourado uma bolha, mas é, eu, eu queria que você me explicasse como é que foi esse shift de você conhecer Bitcoin como moeda e passar a olhar blockchain como infraestrutura, que é até um pouco da tese de tokenização, que é o um negócio que você tem hoje. É, então, com, como é que foi esse shift lá atrás? Como é que você passou a diversificar para além de Bitcoin? E como é que você teve essa visão de que cripto não era é, pura e simplesmente uma tese de moeda e poderia ser de infraestrutura de mercado? Boa, Bruno. É, bom, acho que são, são dois pontos separados aqui. tá? É, como investidor, pessoa física dos ativos que eu tenho hoje, é, investimento, é lógico que quando eu comecei Bitcoin, o Ethereum e, e ICO mesmo, eu quase não investi, eu não lembro se entrada em ICO, não lembro. É, eu comecei a diversificar em carteira com os DeFi. Quando os projetos de DeFi nasceram, ali eu vi alguns bons projetos com potencial como investidor para me expor alguns tokens de governança. Olhando o Daniel, investidor, tá? É, então, assim, é, esse foi um pouco a minha visão. Antes dos DeFi, eu lembro muito bem que eu só tinha Bitcoin e Ethereum na carteira, como investidor. Eu não, tinha, não participei de muitos dos ICOs daquela época de 2017, aquele boom que deu, aquela coisa. É, os DeFi já foi diferente. Quando a primeira vez que tive contato com Compound, com Wave, com Maker, é, projetos desse nível, é, aí eu já tive muito mais interesse em, em, em investir capital como investidor naqueles projetos. É, agora, aí, aí, isso é um ponto sobre tokenização. Da onde, né, da onde eu, eu migrei olhando, eu acho que eu nunca vi Bitcoin como moeda. Tá, eu nunca, para mim, Bitcoin nunca foi moeda. É, para mim, Bitcoin sempre foi um asset, um ativo de investimento. É, e, e é isso, tá. Assim, eu não, e eu não acredito no Bitcoin como moeda. Falo isso sempre. Eu falo, é uma opinião. Não acho que Bitcoin vai ser uma moeda nunca. Ele é um ativo. É, a gente pode chamar de ativo alternativo, de ativo que não está atrelado a governos ou está, enfim, mas ele é um ativo, a pessoa compra pensando em valorização daquele ativo por algum fundamento, seja ele qual a gente pode pensar aqui é, sobre o Bitcoin. É, então, assim, é, essa é a minha visão de Bitcoin. A tokenização, é, eu vi, é, Bruno, na época da Bitcoin trade, bons projetos, e a tokenização sempre foi muito atrelada a real estate, né? a imóveis, sempre. Desde o passado a gente sempre lia artigos ou as pessoas falando sobre tokenização muito focada em real estate, e muito artigo, muita teoria. É, mas eu vi alguns projetos nascerem em 18, 19, até um do Bernardo, que eu esqueci o sobrenome dele, mas que era de tokenizar, junto com o pessoal da Bossa Nova, se eu não me engano, de, que era tokenizar startups, é, e, e não escalou e não deu certo por questões de regulamentação óbvias. É, é, mas, eu, mas o empreendedor era bom, o projeto era bom, mas o mercado não estava preparado e ainda você tinha uma trava regulatória muito grande. Então ele morreu no caminho desses, entre esses 2017 e 2021, quando eu, como Daniel, comecei a empreender com tokenização. Então, assim, eu vi bons projetos nascerem, mas por o mercado não estar tá pronto, seja do ponto de vista de regulamentação ou até de amadurecimento do que é a tecnologia do blockchain, morreram no caminho. Então, eu sempre estive muito próximo desses projetos, enquanto eu estava com a corretora. Não tem nada a ver com tokenização. É... Depois que eu vendi a Bitcoin Trade, no final de 2020, é... eu queria continuar empreendendo, e eu, eu achei, assim olhando o cenário do mercado, que a próxima onda era a tokenização. É, de fato, o blockchain como infraestrutura para o mercado financeiro. Muito baseado no que estava sendo construído com o DeFi. É, porque no final do dia tem uma correlação muito forte é, do ponto de vista técnico o que é um DeFi e o que é uma tokenização do que é ali que está fazendo por exemplo a diferença é que um DeFi ele é descentralizado e o que é ali que está fazendo é centralizado é, é algo muito parecido quando você olha o conceito é, e aí eu vi uma oportunidade de falar Meu, como é que eu posso como é que eu posso aproximar do mercado regulado essa tecnologia é, que está sendo construída em DeFi e acho que o ano passado, bom, todo mundo viu o fomo absurdo que o mercado comprou com cripto e com blockchain, que aí acho que é o time do mercado. É o momento que o mercado abriu o olho e falou... Eu brinco muito, Bruno, assim, eu estou aqui desde 2017 empreendendo. Eu brinco muito que em 2017, 18 19 olha que eu tinha uma corretora que era a segunda maior do Brasil, que era séria com os processos de compliance, de know your client. Então, assim, eu mandava e-mail... Para a galera do mercado financeiro, se eu mandasse e-mail para o plural e o genial, não? Né, que é o genial hoje, ele sempre foi muito aberto, mas outros bancos, outras corretoras, gestores, qualquer, qualquer player do mercado financeiro naquela época, quando você mandava o e-mail dizendo: Ó, oh, vamos falar sobre oportunidade de negócios? Eu tenho uma corretora de cripto de Bitcoin. Os caras nem te respondiam, não, nunca me, eles não me respondiam, cara. Assim, falavam, meu, Isso aí é, é lavagem de dinheiro, isso é criminoso, isso aí não quero. 2021 inverteu totalmente é, o mercado a gente viu o mercado financeiro inteiro falando em cripto e em blockchain e querendo entender isso é, e aí eu acho que é o time do mercado é o que é, que é cara que é extremamente importante quando você vai empreender é também o time do mercado às vezes até mais importante do que muitas outras coisas é o time né então a tokenização para mim ela em 2021 eu como empreendedor eu falei cara é agora acho que agora o mercado tá pronto para começar a discutir sobre o impacto do blockchain como infraestrutura no mercado financeiro? Não sei se eu consegui te responder um pouco, mas... Sim, é, sim. É e eu acho super legal isso, porque é, é um pouco da visão que eu, que eu compactuo, assim... Olhando para frente, olhando quais são as tendências e quais as perspectivas, porque é, e a gente conversou até em off já disse que é, na minha percepção a, a, a blockchain é uma excelente infraestrutura de coisas que a gente tem no mercado tradicional que poderiam ser feitas de forma distribuída e com uma tecnologia que é muito robusta. Então eu, eu cito muito o caso de post trading, que é o termo que a gente usa para o que alguns agentes centralizados de mercado fazem de registro de ativos de custódia de ativos e até de liquidação de ativos, porque hoje em dia o, o instrumento de smart contract permite que tudo isso seja feito através de blockchain e registrado atra, através de blockchain. Então ali, é na minha percepção, existe um valor muito grande em termos de infraestrutura, para você conseguir, em um livro descentralizado, um livro de registro descentralizado, no qual você tem uma validação descentralizada daquelas operações, replicar a mesma coisa que você tem no mercado centralizado. E foi justamente o que você, é, é, no mercado, teve no mercado de, de DeFi. Então, quando o DeFi começou a surgir, as DEX começaram a surgir, era uma réplica do que se fazia em mercados tradicionais ou é, em players centralizados, utilizando uma infraestrutura de blockchain, que eu acho que foi o primeiro teste mais prático de usabilidade Daquela, daquela ferramenta que ganhou muita atração. É, então, acho que nesse sentido, o valor que foi construído por trás é, acabou sendo muito grande. Queria até que você comentasse um pouquinho dessa trajetória é, de formar a LIC. Então, é, quando que ela foi fundada? Como é que é, foi o caminho empreendedor dentro da LIC para vocês conseguirem estruturar produto, é, levantar capital? Enfim, como é que foi todo esse percurso? Boa, Bruno. É, bom, o que você falou, faz, também, concordo plenamente, faz, faz muito sentido essa visão. É, e aí, bom, depois que eu vendi a Bitcoin Trade, em final de 2020, eu queria continuar empreendendo, negociei uma transição é, relativamente rápida com a Ripio, que é quem comprou a corretora. É, facilitou muito o fato deles já serem do mercado cripto e conhecer muito bem a operação, então isso é, me deixou bem mais tranquilo a negociação de uma transição rápida. E eu queria continuar empreendendo e achava que a tokenização era o a próxima, e acho ainda que é a próxima, eu costumo, eu costumo comparar a tokenização hoje com Bitcoin em 2017, com cripto em 2017. Então, se a gente olhar a tokenização daqui 4, 5 anos, como a gente olha hoje cripto comparado a 2017, a gente vê um potencial que pode ter ainda de crescimento da tecnologia no mercado. Cara, é... eu, eu gravei um podcast ontem e eu fiz exatamente, o, o eu levantei exatamente o mesmo ponto, que eu vejo exatamente o que eu vi lá atrás, que se. É os players têm medo, não sabem muito bem como fazer, a regulação é esquisita, o regulador não entende como fazer, mas tem um potencial muito grande em termos de valor para quem entende o negócio por trás, então é, até só te interrompendo, desculpa de interromper o raciocínio, mas eu, eu, esse ponto é, é completamente alinhado, concordo plenamente. E aí a gente pode falar isso de outra forma também, tá Bruno? Eu, eu falo que em 2020 eu consegui sair da Bitcoin Trade com a minha mãe sabendo que era cripto, que era Bitcoin. Demorei 17, 18, 19, 4 anos para ensinar minha mãe. E agora eu vou demorar quatro anos para ensinar minha mãe o que é um token. E o que, então, assim, é, que é a mesma coisa. que quatro anos, tokenização, as pessoas vão estar, tá, é, e tokens, e vai estar tá, vai tá muito mais familiarizado. Que é a mesma analogia, só que de um jeito mais, é, mas é isso. Então, é, e aí eu falei, poxa, eu tinha, depois que eu vendi, eu tinha um non com cripto, obviamente eu não poderia trabalhar com cripto, mas eu queria trabalhar com tokenização, então eu fundei a LIC em abril de 2021, na tese de tokenização, como é que eu posso reconstruir operações financeiras do mercado financeiro usando blockchain. Foi exatamente o que você falou, é, é, liquidação, distribuição, regras do ativo, cálculos de juros da operação, no final de dia um token ele é um conjunto de regras programáveis, eu posso programar o que eu quiser ali dentro. Então todas as operações financeiras estruturadas, fundos, FIDICs, não é que eu vou tokenizar uma cota de FIDIC, mas eu posso reconstruir um FIDIC usando o blockchain, de um jeito muito mais eficiente, mais seguro, descentralizado, mas principalmente tirando papéis, aqui a gente está discutindo muito isso, às vezes é, em um token simulando um FIDIC, eu talvez não precise de um gestor, porque as regras, o papel que o gestor faz, eu posso programar em um token do FIDIC, eu posso tirar um custo de gestor de um FIDIC e ainda entregar mais segurança do que um gestor hoje, que é um, uma entidade humana, que tem a suscetiva falha, a suscetiva a outras situações que um token, uma vez programado, ele, ele não muda, ele é imutável, aquelas regras. É, então, a ideia é essa, como a gente pode reprogramar essas operações, reconstruí-las usando o blockchain como infra. É, então, foi assim que a gente surgiu com essa tese, é, e a gente começou a desenvolver. Abril, eu fundei a que em abril de 2021, a gente lançou o primeiro token em junho de 2021, Ainda no contexto né, de mercado, a gente estava naquele pico do, da cripto. Cripto bombando o mercado inteiro financeiro, tentando entender o que estava acontecendo. Né? Então, isso foi muito propício para falar de tokenização e blockchain, porque ainda tinha muito isso, sabe, Bruno? O mercado olhava, ah, cripto eu ainda não sei, mas blockchain eu quero ouvir, blockchain eu quero entender. Cripto, não sei. Então, é, ainda tinha muito isso, mesmo em 2021, do mercado financeiro, é, separando... né? E para mim são duas coisas totalmente diferentes. Tokenização usa da mesma tecnologia, mas um Bitcoin não tem nada a ver com um token de um, simulando um Fidic. Fedic não tem nada a ver com com Bitcoin da essência de ativo operação, mas a tecnologia pode ser a mesma, por que não? Ou, não do Bitcoin, mas usando uma rede de um Ethereum para desenvolver aplicações. É, então, assim... A gente lançou o um token em junho de 2021, o primeiro token, que foi um token de um clube de futebol lastreado numa receita futura, um mecanismo de solidariedade, enfim, uma operação bem peculiar, mas que deu muita visibilidade, que era, era a estratégia. Poxa, como é que a gente pode ir para o mercado chamando a atenção? Pô, vamos lançar um token de um time de futebol, porque você vai, você vai ter todo o marketing ali em cima do time, você vai ter todo um, um apelo é, para que as pessoas olhem para o que você está construindo. É, mas, mesmo assim, vamos fazer a operação máxima estruturada possível, porque é um investimento. A gente não quer que ninguém perca dinheiro ou que a coisa... Então, a gente estruturou uma operação bem, bem feita ali. Acho que não precisa entrar em detalhes, mas foi bem feita. E lançamos o token. É, e é isso que ó, eu lancei em abril, né? Abril, maio, junho, três meses. Em julho, cara, eu estava conversando com o B3, com o XP, com o Banco Itaú, com o Banco Modal, com o Liveira Trust. Estava conversando com os fundos, todos querendo entender... É, o que, que eu estava construindo, o que, que é tokenização, o que, que é blockchain. É, e, e aí, essa agenda, desde o começo, Bruno e Eric, eu sabia que ela tem um, um, um, uma, uma dificuldade de questão regulatória. A gente precisa... A, a inovação não vai nascer na CVM, mas é, o mercado precisa empurrar a inovação e a CVM vai, vai entendendo e vai mudando as, as normas. Isso vai acontecer. Uma agenda médio e longo prazo, não vai ser em um mês, mas é o mercado que tem que empurrar. Então, eu, como não sou uma entidade regulada, é muito difícil a minha relação com a CVM. Por mais que eu tenha várias interações com a CVM hoje, mas eu não sou um regulado. Então, naquele momento, eu achei muito muito inteligente da parte dali e falei, meu, eu preciso trazer um sócio estratégico para o negócio que me ajude com uma agenda que eu não sou forte, que é a, regula é a agenda regulatória. Eu sou forte na tecnologia, no produto, mas com o regulador eu não tenho o peso de um, de, um, de um agente que ele já regula. E como eu vou tentar disruptar ou tentar construir produtos que são regulados no final do dia, eu acho que é, é interessante trazer para o Cap Table um, um, um player institucional. E a gente estava conversando com, com essa turma toda que procurou, então estava assim, juntando a fome com a vontade de comer. né é, E aí a gente fechou uma rodada quando foi quando a gente trouxe o Banco Itaú para ser sócio da LIC em janeiro de 2022. Né? A gente começou a conversar no meio do ano com esses players é, e o Itaú foi, foi o que mais mas bateu assim, as ideias. É, e é, só que assim, a gente tinha uma Oliveira Trust também, é, que é um baita de um, uma empresa, é, é, e que é um agente custodiante regulado, que é um agente fiduciário, que é, uma, é, é um dos caras tem mais de 100 bilhões em FIDICs, ou seja, no final do dia, o que o blockchain está disputando é o que esses caras fazem. Então, eu consegui montar uma rodada para a Leak onde eu trouxe uma Oliveira Trust para ser sócio, um Itaú liderando a rodada, e a turma da Honey Eyes, do Ibens, como vice pequeno na rodada. Mas eu consegui trazer estratégicos para ajudar nessa agenda que, aqui com a Lick, né que é, resumindo assim, o raciocínio é, como é que a gente pode reconstruir esses produtos financeiros usando o blockchain como infraestrutura? É, então, você tem o um Itaú te ajudando a pensar, pegando o produto que ele tem lá, na caixa, abrindo aqui, ó, vamos abrir na mesa, o que, que dá, o que, que tem sentido, o que, que não tem sentido com o blockchain? Eu acho que tem um valor muito grande para a Lick hoje ter esses sócios é, e a gente está nessa missão de, de, de tokenização, né? mas é uma missão difícil, porque até hoje as pessoas não sabem a, a diferença de um, é, entre as tokenizadoras que tem no mercado, entre a tecnologia, a gente está ainda num momento muito, é, é, muito inicial, tá? Quero até aproveitar que você bateu na tecla aí de, de tecnologia e diferenças que, que tem entre outras tokenizadoras. É, a gente também conversou com vários players do mercado tentando entender parte dessa tecnologia. Eu queria saber, uh, até você, por ter vindo de. de... É, por ter sido desenvolvedor, né? como que vocês fizeram para escolher ou que tipo de decisões vocês tomaram antes de decidir que plataforma vocês usariam? No caso da tokenização aqui, o que, que vocês estavam procurando numa blockchain? Uh, usa uma pública? Fizeram uma privada? Foca em velocidade? Foca em segurança? Como que vocês fizeram essa decisão e, e por quê? Né? Boa, Eric, boa. É, eu, eu acho que tem algumas decisões... Eu consigo compartilhar a tela aqui, vai funcionar se a gente jogar algum... Algum slide aqui para mostrar ou não? É como... Vai funcionar, vai funcionar. É só compartilhar. Tá, depois eu, depois a gente... Eu vou só responder, depois a gente pode botar um Tenho que acho que mostra bem didático o que é blockchain como infraestrutura no mercado financeiro. Mas que, que, quais são as nossas decisões, Eric? assim Estratégicas, tá? É, eu é, Quando a gente montou o um negócio, eu preciso verticalizar o processo inteiro. Esse era, uma grande, esse era um grande problema das outras empresas. Ah, eu crio o token. E aí, vamos supor que o Eric chega aqui com uma empresa e fala ó, Daniel, eu tenho um ativo, eu quero tokenizar para distribuir. Aí eu falo, tá bom, eu crio o token para você. E coloco o token na tua carteira, Eric. Aí, qual que é a próxima etapa sua? Daniel, onde eu vendo isso? Aí eu vou falar para o Eric, ah, cara, não sei, bate lá no Genial, vê se ele distribui para você. Bate lá no mercado Bitcoin, vai na Bitcoin Trade, vê se eles distribuem o seu token, porque eu só tokenizo, eu fiz minha parte. Cara, não, não resolvia o processo. Você ia ficar com aquele token na tua carteira, e, e, e não tem valor porque o próximo etapa da cadeia é distribuição como é que eu vendo isso né é, então tinha muito isso no passado ah, essa empresa só faz isso a outra faz aquilo e a coisa não andava então a gente, a gente pensou para fazer andar essa agenda e a gente começar a sair da teoria para a prática eu vou verticalizar o processo inteiro então o que que a que faz ela tokeniza distribui e liquida uma operação, ponto a operação ponta a ponta porque no final do dia quando a gente olha o mercado de capitais eu tenho o seguinte, eu tenho uma empresa que tem um ativo, ela quer funding e ela quer usar o token como um veículo. O token é um veículo que usa blockchain como infraestrutura por trás. E eu tenho um investidor que tem um dinheiro, que quer acessar esse ativo. Né? Então, é, essa, é, assim, entre esses dois caras, tem intermediários. É isso, o mercado de capitais. Quanto mais intermediários, mais caro fica o dinheiro para a empresa acessar o, o mercado e menos é, retorno tem para o investidor, porque esses caras do meio é que ficam com os spreads. A ideia é que o blockchain tire alguns intermediários e é, é, dê mais valor para quem interessa. Dono do ativo, que quer acessar capital através dos seus ativos, dando de garantia ou vendendo esses ativos, e o investidor acessar esses ativos de uma maneira segura, eficiente e que tem um retorno melhor. Então, esse é o um conceito básico. E o blockchain está aqui no meio como a, a nova infraestrutura. É, então, a gente desenvolveu aqui esse processo como um todo. Então, eu tokenizo e eu distribuo. Então, hoje é ali que é um business B2B2C. Eu tenho uma parte do negócio que é só a tokenização do ativo, toda a construção das, das operações do blockchain, e tem uma plataforma que já distribui esses tokens. Só que na minha tese, Eric, eu não sou o único distribuidor, porque quando a gente olha os produtos e o blockchain como infra, isso só vai funcionar como infra se outras plataformas se conectarem nessa infra para distribuir. É assim que a tese de infra vai funcionar. Né? Eu não sou... Ah, eu tokenizo só para mim distribuir. Cara... Não faz sentido, eu, eu acho que não faz sentido. Tá? Eu acho que você não, não, é, não é aí o caminho, mas eu respeito quem acha que vai dominar o mundo e só ele vai tokenizar e só ele vai distribuir tudo no mundo. Né? Esquece, todo mundo está no mercado distribuindo bilhões em ativos, agora uma só, eu acho que, eu, eu acho que não vai funcionar. Então, ó, eu tokenizo, se todas as regras daquela operação estão num token e um dia uma plataforma do Itaú, da Liki, do genial e todas as plataformas de distribuição que estiverem conectadas nessa infra eles podem distribuir esses ativos sem a necessidade de confiança entre si e sem a necessidade de é, é, é, é, se integrarem porque no final do dia estão integrados numa infraestrutura que é o blockchain é, então foi então, assim as decisões foram muito mais nesse sentido sabe como é que e aí eu eu fazendo ponta a ponta o que, que é importante nesse um ano e meio cara eu consigo validar todo o processo e consigo enxergar aonde tem valor e aonde não tem valor porque a gente está em um momento de validação da, da tese. Tem coisa que eu olho e falo, cara, isso não faz sentido, não precisa de blockchain. Não adianta eu querer forçar, porque isso não vai dar lugar nenhum. Eu vou enganar um, vou enganar dois, mas não vou enganar vinte. E aí você não cria valor. Então, quando você pega a cadeia inteira, você consegue acelerar a execução e, e executando, você, executando, cara, como empreendedor eu aprendi, é a melhor maneira de você validar a sua tese. É na execução. Quanto mais rápido... Mais rápido você consegue aprender, mais rápido você consegue melhorar e vai construindo o produto. Então, então, as decisões foram mais nesse sentido, e não nesse. Que você... E aí, olhando o blockchain, tudo bem, vamos usar um blockchain que eu e Como a tese é registrar e usar o blockchain como infraestrutura, cara, a operação inteira precisa rodar dentro do blockchain, que é o que a gente chama de on-chain. Só que isso tem um custo. E aí não dá para usar, por exemplo, um Ethereum hoje. Não dá, porque eu não ia parar. Então, aí se a gente, gente procurou um blockchain, por exemplo, que é. Ali que no final do blockchain, Eric, ela é agnóstica. Eu não sei, eu vou mostrar o desenho aqui, vocês vão ver que eu mostro, assim, blockchain, eu não ponho Ethereum, eu não ponho Gnosis Chain, porque eu não sei qual que vai ser o blockchain que o mercado vai, vai usar. A gente ainda não chegou nesse momento. É, então, mas eu preciso usar pelo menos um, um padrão de blockchain que é o mais usado, que é o do Ethereum. Então, hoje a gente usa uma, um blockchain que é uma EVM do Ethereum. Tudo que eu construo ali, eu consigo um dia aproveitar no Ethereum, quando o Ethereum... Resolver os seus problemas de, de escalabilidade, taxa, etc. Eu, eu acho que o Ethereum vai ser um dos blockchains públicos que vai ser muito utilizado no mercado como um todo. É, mas hoje ele não atende. Então, teve algumas decisões de blockchain, mas foi muito mais, é, é, assim, não são escritos na pedra. O blockchain que eu uso hoje não é esse que eu acho que vai ser o blockchain de amanhã. Daniel, eu queria até puxar nesse assunto específico, então você tem essa ponte da blockchain, da infraestrutura, mas você tem uma outra ponte que também gera complicação hoje, que eu acho que deve ser um dos principais empecilhos até para vocês pensarem e estruturarem produto, que é, é a classificação desse determinado ativo e a forma com que esse determinado ativo não é, caracterize um valor mobiliário, não precise ser distribuído por um agente regulado, é, e, e como é que você estrutura isso juridicamente de uma forma que dê segurança jurídica ao detentor do token de que ele vai ter é, um, um pagamento na ponta. Então, como é que você faz essa estrutura e que tipo de ativo é, é possível de se tokenizar hoje? A gente vê alguns e escuta alguns específicos, que, por exemplo, Precatório, que, que acabou se popularizando um pouco mais, mas queria que você comentasse um pouquinho mais que tipo de estrutura a gente consegue criar hoje em dia. Boa, boa Bruno. Eu, eu tenho... E aí vai na linha de executar rápido, o que, que, que é ali que tem de, de desafios aqui? Eu costumo falar que eu tenho uma agenda de curto prazo, que é eu preciso identificar ativos que eu consiga tokenizar e distribuir, porque eu consigo fazer o processo como um todo e liquidar, né? que é pagar o ativo ser liquidado, retornar o dinheiro aos investidores do token. E esse ativo, como bem você falou, Bruno, não pode ser ativo regulado, valor mobiliário, eu não posso distribuir. Aí, mas essa é a agenda de curto prazo, então a gente tá. A, a gente escolheu alguns ativos. Enfim, eu, eu, eu brinco também que eu, os primeiros seis, nove meses dali, que eu falei com mais advogado, era mais papo jurídico do que até com a minha esposa. Eu falava com o Eric do VBSO, que é um parceiraço nosso desde a primeira operação, que é o escritório de advocacia, o Eric é o, o founder. Eu falava com ele o dia inteiro. E tudo era não, não, não, não pode, não pode, não pode. Então, mas a gente tinha que achar um ativo que eu conseguia entrar em um gray zone, em uma zona cinzenta. Ó, não é valor mobiliário ou está longe de ser, embora em algum momento pode ser, mas está longe de ser, é, porque é um gray zone, você pode falar amanhã, ah, essa tese jurídica, não, não é isso não, Daniel, é valor imobiliário, mas é gray zone. Essa agenda a curto prazo é importante para gente, porque a gente consegue validar tudo, tudo, eu consigo tokenizar, distribuir e liquidar publicamente esse ativo. Que tipo de ativo é esse, Bruno, hoje? É, recebíveis, né? então é risco sacado, contratos de, de, de aluguéis de recebíveis, precatórios, como bem você falou, embora precatório já tenha uma, uma posição formal da CVM que não é valor mobiliário, então já tem até uma, teve uma consulta formal e uma resposta, mas são recebíveis. Isso, isso é até o que o mercado como um todo, algumas outras empresas estão fazendo de maneira pública, tokenizar recebíveis, por exemplo, que é o mercado de crédito, que é um mercado super centralizado, então tem um poder de até de, de desintermediar esse mercado usando blockchain token. É, então recebíveis, é, basicamente recebíveis, tá? É... Agora, ali que tem uma agenda de mais médio e longo prazo, que é essa que eu expliquei. A gente está numa operação de é, construir um FIDIC usando blockchain, é, só que eu não posso distribuir esse token publicamente, porque um FIDIC é valor mobiliário é uma operação registrada. Mas eu posso ter um único investidor desse token. Não é oferta pública e aí eu consigo rodar a operação inteira, validar a operação inteira na prática, para depois numa fase 2, ir até o regulador e começar a discutir com ele. O que que te, o que que, o que que te tira da zona de conforto aqui, regulador? Onde, onde a gente acha que tem que melhor, melhorar a operação para que você permita que uma operação dessa possa ser distribuída para o varejo ou para o investidor qualificado, é, ou até o profissional, enfim. Mas como é que... Então, essa agenda ela é de médio e longo prazo. É, ou seja, eu não vou lançar um token desse amanhã para o Bruno comprar na LIC lá por 25 reais Eu não posso mas eu posso montar uma operação inteira, que é muito interessante, porque é como é que eu posso ter um FDIC, por exemplo, muito mais eficiente em questão de custo, muito mais seguro, tirar algumas peças que não precisam, quando você coloca a tecnologia, é... só que é uma operação regulada. Então, para você... Mas você tem que ir pouco a pouco. Aí aí entra essas agendas do regulador. É. Então, a gente tem essas esses duas classes de ativos aqui, Bruno. Alguns a gente está tá trabalhando de maneira privada, para usar a tecnologia, para depois ir ter uma agenda com o regulador pouco a pouco ali, e outros a gente já está indo mais para o varejo mesmo, tokenizando, distribuindo, e que ajuda a validar a tese, cara que é importantíssimo. Para todo mundo, ajuda a fazer a cabeça do mercado explodir, porque, de novo, ainda as pessoas, a maioria das pessoas do mercado não consegue entender o que, que é tokenização, qual é a diferença disso, do A, do B, do C, é, e a melhor coisa é a prática. E... E, e até como é que você vê essa agenda regulatória para frente? Então, é, veio o assunto, até tinha um marco legal sendo, sendo comentado agora, na verdade, era um, um projeto de lei lá de 2015 que ia ser consolidado esse ano em alguns outros projetos, ia ser votado esse ano, ele parou no Senado e provavelmente agora vai ser depois da eleição, é, mas a gente está falando tanto dessa parte legislativa, quanto uma interpretação de CVM, especificamente, que é com relação ao valor imobiliário. Então, como é que você entende é, é, essa... Uh, regulação para frente, o que você espera que aconteça uh, adiante qual o horizonte que você espera porque até nessa questão regulatória do, do marco que ia sair uh, ia ser votado no Senado depois sancionado, eu acho que poderia abrir eventualmente algumas portas para o próprio regulador para a própria CVM olhar um pouco mais para esse ativo e agora essa agenda vai ser um pouco mais postergada é, eu, eu acho que a, a, a, o regulador ele está de olho eu já tive aí, nesse um ano e meio de leak, umas seis, sete interações com a CVM. Já levei operações para a CVM entender, opinar. É... Então, assim, a gente está muito próximo, dentro de um limite do regulador, mostrando a tecnologia. É... Eu acho que assim, tem uma boa vontade do regulador entender. Olhando o CVM, tá, o novo presidente, ele vem com um discurso muito positivo nesse sentido de tecnologia, inovação, avanço, flexibilidade. É, então isso casa muito isso você vê, olhando o Banco Central a gente tem a agenda do Real Digital, que é extremamente importante, uma vez que você começa a tokenizar ativos reconstruir regras no blockchain o dinheiro tem que estar na mesma camada dessa infraestrutura e aí entra o Real Digital é, então assim, eu acho que você tem agendas hoje andando no, nos, dois, nos dois cenários aqui, Banco Central e CVM você tem o sandbox da CVM lá com a Vortex, com a Before, que é importante tá? Eu costumo falar que aquilo ali é, é para ali que hoje não seria tão é, é, importante porque é muito fechado, né? E ali que as empresas que estão lá elas já têm negócios da ve do velho mundo funcionando, então eles podem ficar ali dois anos é, é, testando. É, eu como LI que eu preciso gerar negócio eu preciso faturar, né? Eu não, eu não tenho outro negócio aqui a não ser a própria Tese de Tokenização. Uma Vortex, ela é um agente regulado ali, cheio de, de, de negócios que ela já está lá, independente da tokenização, ela já gera receita, ela tem os clientes, então ela consegue participar do sandbox sem impactar o dia a dia da operação. Eu li que não consigo ficar dois anos sem faturar um real em cima da tokenização. Por mais que a gente captou dinheiro, enfim, a gente tem que transformar isso em, em, em negócio. É, mas é importante aquilo ali para o mercado, porque aquilo, daquilo ali vai sair novas normas, vão sair, e, e aquelas normas qualquer empresa vai poder utilizar para poder distribuir tokens de, de valor imobiliário. É, então acho que você tem essas iniciativas, Bruno, da, do sandbox que vai ser importante para todos os players do mercado quando sair do sandbox e virar normas, novas normas, você tem é, a CVM de olho e aberta a conversar, você tem a Ambima que vem soltando material sobre o assunto, que... então assim, está tudo muito propício e positivo, agora ah, vai ser daqui a três meses? Não vai, vai ser o ano que vem? O outro ano? Eu acho que isso vai levar um tempo para ir, vai ser pouco a pouco. Eu tive uma reunião com a CVM três meses atrás, presencial no Rio de Janeiro, que dois superintendentes falaram, Daniel, eu sei que a tecnologia vai mudar muita coisa dentro das operações, eu só não sei quando. A gente não tem dúvida, a gente só não sabe quando, porque não é, ainda mais a CVM, que infelizmente ela, ela tem pouco material humano ali para tocar o mercado inteiro, né? então isso é uma dificuldade enorme. Hein? Mas se eu fosse dar um overview aqui, é, é muito positivo, como empreendedor, eu sou super ansioso e quero que as coisas né, rodem rápido. E ali eu tenho que aprender que não, não vai ser tão rápido, mas a gente tem que ir, ir jogando o jogo. Mas o cenário é positivo, cara. Isso que é importante. Quando a gente olha um cenário, é positivo para que isso aconteça, sabe? Eric, você tem alguma pergunta? Achei, é, que, achei que você é, não, ia dar alguma coisa. É que eu estou pegando... Eu queria deixar uma para o final, não sei se a gente está caminhando para o final aqui, que seria a tá. título mais de curiosidade. Pode Vocês querem, por... que eu... ah, bom, não, então... querem que eu mostre o desenho do, do blockchain como infraestrutura? Ah, pode mostrar, por, porque por... Eu... Esse desenho aqui, cara, assim, ele, ele, é, ele é bom, viu? Para as pessoas entenderem o que, que é o. Pelo menos a nossa tese. Vocês estão vendo a, a tela? Estamos, estamos vendo. Então, esse desenho. Ah, aqui... inclusive, inclusive, é um desenho que você ficou de me mostrar, eu acho. Ah, boa. Então a gente Só... aproveita aqui no podcast. É, viu? é isso aí. Boa. Isso aqui foi eu fiz uma apresentação que eu dei na PUC que falou sobre o Web 3 foi, foi bem legal lá, vários assuntos, e eu participei do assunto de tokenização, junto com, a, com o Fernando da QR Capital, que é parceira da Vortex, né, sócia da Vortex, junto com é, o pessoal da Rator, que é a blockchain que a Vortex usa, e junto com o pessoal do Itaú, da Itaú Digital Assets, e a Leak, os quatro falaram sobre tokenização, e eu mostrei o que que é a, a visão da Lick como blockchain, como infraestrutura, a nossa visão, né, isso aqui não é, é a nossa visão. Então, no final do dia, o que a gente tem no desenho? Né? Eu tenho do lado esquerdo empresas que têm ativos e eu tenho do lado direito investidores. Aquela história de que o mercado de capitais está ele é, ele, ele entre essas duas pessoas, né? esses, dois ati esses dois agentes, ativos e dinheiro investidor. É, entre esses dois, hoje, a gente tem o velho mundo, que está ultrapassado. Tá? Para mim, está ultrapassado e vai mudar. Que é o que o mercado hoje de capitais, o mercado financeiro usa. Eu não vou entrar em detalhe aqui, mas... você. Isso roda hoje. Tem lá o mercado de capitais é, que, que o blockchain pode substituir, né? Como pode ser essa visão? Quando a gente tem os ativos aqui, o blockchain, como infraestrutura, a gente tem quatro camadas aqui na zona da leak. Primeiro, que eu tenho que o, o primeiro quadradinho aqui, ó, é eu reescrever aquilo que a gente tá falando. O token ele não é um token oco, ele não é um número. O token é um conjunto de regras programadas. E essas, e essas regras são as regras do, do ativo ou daquela operação financeira. Então, dá um exemplo. Um token pode carregar uma, uma taxa de juros, juros IPCA mais 5, 5, mais IPCA mais 5 é, pode carregar várias amortizações daquela operação financeira, pode carregar cálculos de juros, cálculos de... Enfim, uma série de tudo que você olha como operação financeira programada, você pode colocar em um token. Ele vira um pacotinho com todas aquelas regras, além dos dados do ativo, fica tudo ali, então, registrado aqui. Depois que você tokeniza esse ativo com todas essas regras, eu posso criar um outro contrato no blockchain de como eu vou distribuir esses tokens, como é que o mercado vai, vai distribuir esses, esses ativos. Então, isso é um outro contrato com as regras de distribuição. E, por fim, eu tenho as regras de liquidação. Como é que eu liquido? Como é que eu pago? Como é que esse, esse, esse ativo vai ser liquidado? E como é, e ele vai ser liquidado aqui. Se eu rodo essas três etapas no blockchain, eu posso ir para uma quarta, que é auditar essa operação inteira no blockchain, porque eu tenho tudo lá on-chain. E aí a KPMG, a por exemplo, pode vir aqui na, no blockchain auditar. Não precisa ir nas empresas e nas caixinhas pretas. Aqui ela tem tudo para auditar a operação. Então isso é o blockchain como, como infraestrutura. E aí quando a gente vai falar de distribuição, o que, que a gente tem desse lado aqui? Ó? Plataformas que podem distribuir os tokens. Aqui é uma simulação, tá? Assim, não que essas, essas marcas aqui eu coloquei como exemplo. Mas ou seja, a Leak, o Itaú, a XP, o BTG, a CoinEx são plataformas que distribuem ativos eles podem se relacionar como plataforma com esse contrato de distribuição para distribuir esses tokens. Todas elas vão respeitar o mesmo contrato. Vamos dar um exemplo aqui. né? Um IPO hoje, ele tem uma distribuição, né? a primária dele é um negócio bem arcaico né? e bem manual. E às vezes essa ineficiência é até para, para o mercado se aproveitar disso. Mas né? as, as distribuidoras pegam ali a pastinha da IPO e saem distribuindo para os seus clientes. Às vezes dá, dá overbook, comprou mais do que tinha, ou vendeu mais, aí ajusta o preço na mão... Cara, foi uma ineficiência absurda. Cara, eu posso distribuir um token de uma empresa com a regra toda aqui. ó E todas as companhias que estão distribuindo esse IPO, esse token de, de uma empresa, vão, vão lidar com essa regra aqui, ó que tá clara para todo mundo. ah Se depositar R$10 aqui, ganha um token, que é o preço do token. Enfim, você tem regras de distribuição. É, então, para isso funcionar, o blockchain tem que ser a infra desses caras. No final do dia, se eu tenho todas essas regras aqui, cara... O mundo ele gira em torno do dinheiro. Eu compro um ativo com dinheiro, eu liquido um ativo com dinheiro. Então, a gente tem que colocar o dinheiro no blockchain. Hoje, através de uma stablecoin, não sei se todo mundo aqui conhece o conceito, ou no futuro, através do real digital, que é o dinheiro digital rodando numa uma infra de blockchain. De novo, aqui eu não falo de Ethereum, blockchain pública, privada, aqui é um conceito. Então, isso é o blockchain como infraestrutura, isso é tokenização. Aí você tem alguns problemas que você tem que lidar com a tokenização, um token nada mais é do que uma representação digital de um ativo. O ativo está em algum lugar. Quem está com o ativo? Quem garante que o ativo existe? Quem garante se der default, o ativo não pagar ou não cumprir, pode executar esse ativo. Cara, Você precisa de um custodiante, de um trustee, que poderia ser uma Oliveira Trust, uma Singular, os, uma, uma, os custodiantes que já existem no mercado hoje. Eles continuam, porque eles que vão garantir para os investidores que aquele lastro do token... Existe, ele é executável, a operação, os contratos, o mundo real, que não está no blockchain. Então você precisa ter um custodiante aqui para que, que, que tenha um trustee. Né? Você tem que ter uma camada de regulador nisso tudo, eu não acho que isso anda sem o regulador no, colocando a mão. É, então isso é um pouco... E os investidores vão acessar os tokens, essas operações, através das plataformas de distribuição que estão conectadas nessa infra. Aí para a gente que está aqui mais... Em, mais por dentro, né, de, do, do mercado cripto. Por, isso aqui são contratos, isso aqui é DeFi. Para quem, isso aqui é DeFi, é exatamente isso. A diferença é que DeFi, você vem com uma wallet sua, uma MetaMask e se relaciona direto com esses contratos, né? E DeFi não tem, embora já tem projetos DeFi que tem lastros de tokens de coisas reais, né? Mas a maioria dos ativos, das operações DeFi ali não tem às vezes um, um lastro real, né? Só tudo tudo tokens virtuais ali, são as criptomoedas, mas isso, isso é, é o conceito do DeFi por que não no futuro, do futuro né? o investidor ele não precisa nem das plataformas ele pode pegar só wallet através de um processo, alguém tem que fazer o Client alguém tem que fazer o processo de PLD nessa etapa para que ele acesse diretamente esses ativos, desde que ele tenha uma wallet com real digital ele possa ir direto, aqui talvez o meu neto é, quem sabe tá? eu não acho que isso vai ser tão rápido eu é, acho que tem um, uma questão de, de geração aqui para alguém para isso funcionar, tá? É, mas poderia, do, do aspecto de, de, de infraestrutura no futuro, a pessoa realmente com uma wallet direto é, comprar é, e se relacionar com essas operações sem a necessidade até de uma plataforma é, intermediadora aqui. É, é. O, o que eu acho até legal nesse, nesse sentido, Daniel, é que a gente que conhece um pouco mais da infraestrutura, se você olha a infraestrutura e a tecnologia por si só, é, cara as possibilidades explodem muito mais do que você consegue acompanhar no sentido da regulação então você realmente abre um leque de possibilidades hoje em dia já com o que se tem que é realmente muito grande, até de você fazer a tokenização de ativos reais e utilizar esses ativos reais para protocolos de faz no sentido de, pô da crédito, da inúmeras coisas que a gente tem no mundo é, centralizado, no mundo das, institui... das instituições reguladas, mas utilizando essa tecnologia de blockchain por trás é, mas é até muito importante a gente citar isso, porque se você pegar os ativos regulados, eles são regulados por alguma razão e muitos deles têm questões que precisam ser trazidas para a blockchain até de KYC. Pô, numa Metamask, como é que você vai fazer a KYC, sendo que o cara pode negociar o ativo real aqui no Brasil numa plataforma descentralizada, é, que você tem um foundation em algum lugar do mundo? É, é, é uma coisa muito difícil do regulador hoje, não só entender, mas depois de entender interpretar na lei, e era até uma coisa que a gente estava comentando ontem também no podcast, que a gente também gravou, é... que é justamente como é que você adequa esse senso para esse regulador, para ele conseguir é, usar numa normativa, criar uma normativa, sendo que é um ambiente que muda o tempo todo. Então, você citou 2017, cara, 2017 a gente tinha um ambiente totalmente diferente do que a gente tem hoje. 2025, por exemplo, a gente provavelmente vai ter um ambiente com uma tecnologia diferente do que a gente tem hoje. Então, como é que o regulador define é, uma estrutura simples e tangível que vai se adequar e não vai engessar o desenvolvimento desse mercado em 2025 ele não vai ter uma regulação defasada ou engessada para a tecnologia que você vai ter naquela então você fica numa dicotomia de quem anda primeiro e de uma certa forma você abre a estrada e depois está pavimentando, então é mais ou menos nesse caminho que a gente está indo, por isso que eu, eu vejo o mercado da mesma forma que a gente via cripto lá em 2017, que é a mesma coisa que aconteceu, então o PL provavelmente vai passar em dois, três anos referente ao projeto que está em 2017 e depois vai vir alguma coisa específica sobre tokenização. Não, total Bruno, a inovação sempre vai estar muito à frente, isso não tem jeito. Sempre vai estar muito à frente, é o desafio, né? De quem tá, quem tá empreendendo nisso e do regulador também, eu acho que é, é, é, é o desafio. É esse é, agora, cara. Assim, quando eu olho de FIA, quando eu olho, você deu vários exemplos aí que, assim, do, do aspecto de tecnologia tá, tá resolvido, mas quando você traz o, o ativos, dá um exemplo que uma das discussões que a gente teve é, no passado. É um desafio muito grande para o regulador. Assim, ó, como é que eu vou vender um... Eu tenho um ativo, vamos supor que é uma ação de uma empresa. Você tokenizou. Como é que você vai deixar essa ação ir para uma metamask desconhecida? Se eu precisar acessar... Pô, isso aqui é um ativo, é a ação de uma empresa. Se eu tiver que fazer uma assembleia, se eu tiver que notificar os acionistas. Quem é o acionista dessa ação que está aqui em algum lugar? Já que virou um token e o token está numa uma metamask em qualquer lugar do mundo. Pode, e além de pode ser de um... Pode ser de alguém... É, pode ser de um dinheiro ilícito, pode ser de lá, pode ser além de outros problemas, o fato de você não saber quem é o dono de, é, é um desafio, então, ah, você tem como resolver, cara, coloca um white list, as carteiras é uma metamask, mas tem que ter um, um processo de North Client LD por algum ente regulado que garanta em caso de necessidade de você falar com esse cara, você saber quem é. Tem como se resolver, a questão é isso, a, a, o, ele, o, o regulador ainda não consegue entender o, o atrás, então, então a gente já está com a solução, mas ele ainda não entendeu o porquê então, assim, é, não sei se é, é um desafio grande, cara, é um desafio, mas, mas tem solução, o aspecto de inovação e solução tem, cara, é que ele anda muito diferente do que o regulador anda para esse mercado aqui regulado, né? o Daniel, é. já que a gente está encaminhando para o final, eu queria puxar uma pergunta que não é nem específica de tokenização por si só, mas é mais como investidor, até por conta do, do público que geralmente assiste aqui, que tem muito mais essa veia de, de investidor. É, de cripto propriamente dito. É, você surgiu no, no momento de mercado que eu surgi lá atrás e geralmente quem apareceu nesse momento de mercado tem teses muito fortes relativas aos ativos que tinham naquela época. Qual que é a sua percepção de ativo é, mais interessante de cripto? Então, eu digo isso porque existe o termo Bitcoin maximalista, existe o termo agora Ethereum maximalista e existem pessoas que gostam muito de aplicação, que se tornou meu caso, eu passei pelos, pelas três fases, tá? eu era Bitcoin maximalista, achava que o Bitcoin era o ativo de cripto é, mais sensacional, eu passei para a fase do Ethereum maximalista e agora eu gosto muito de aplicação é, na ponta. Então, como é que você se classifica? Putz, talvez, nenhuma das três, tá Bruno, eu, eu sei lá, talvez eu acho que eu gosto de ganhar dinheiro, a, a, acima de tudo, cara. Sem a pureza de... Eu, eu gosto de tentar encontrar as oportunidades é, é, para a gente, obviamente, é, olhando o mercado financeiro, do lado financeiro, de... de, de, de ganhar dinheiro, então assim, eu nunca fui um Bitcoin maximalista, nunca, cara, nunca achei que o Bitcoin ia salvar o mundo, nunca achei que o Bitcoin ia tirar a pobreza, nunca achei que o Bitcoin ia ser a moeda do mundo, e acabar com o dólar, nunca achei, que, cara, nunca, nunca, assim, para mim era, é, e respeito quem acha, cara, assim, de novo, são pontos de vista, mas eu, mas eu não achava, eu achava, cara, isso aqui é uma oportunidade de eu criar um negócio, uma tecnologia fantástica, que vai mudar coisa, que, coisas, que vai mudar o mercado financeiro, o mercado de capitais, vai mudar a maneira como, vai mudar coisas que está inserida. mas, Olhando sempre com uma visão de negócio é, e de um outro lado como investidor que sabia do potencial e investiu, né? E outra como como é que eu consigo criar negócios em cima disso? Que foi a corretora, por exemplo. É, e, e a tokenização para mim também eu tenho uma visão. Então assim, quando eu olho os projetos eu sempre tento. Eu, eu, em resumo, eu não sou maximalista, cara. Não, não consigo é, é, olhar essa Acho que o meu olhar é sempre, meu, como é que eu posso fazer dinheiro com isso aqui? De um jeito lícito, correto, e construir coisas em cima do que estão sendo feitos. É, é, eu tenho um pouco é, sem, sem paixão, sabe? Então, já viram, eu vou, eu, eu é vou ter que, que roubar essa resposta quando alguém me perguntar, viu, Daniel? Que eu gostei agora da... Quando alguém me perguntar se é maximalista do que, eu vou, vou responder alguma coisa similar ao que você respondeu. Para parar de mudar. É, cara, eu sou, eu sou assim, vocês já viram que eu saí de games para advertising, para cripto, se amanhã, eu, se amanhã eu tiver que abrir uma farmácia, vai dar mais dinheiro, eu vou abrir uma farmácia, cara. não tem problema nenhum. O negócio é a leitura de mercado, então, cara, o que tiver que você achar que vai virar, você vai para cima. É, eu queria fazer uma última pergunta, não, eu queria fazer uma última pergunta também, a título de curiosidade, que você levantou lá atrás, é, que beleza, a tokenização, ela, ela resolve muitos problemas, só que você tem é, é, coisas que não necessariamente precisam ser tokenizadas. Assim como muitos ciclos de mercado dos últimos Hypes que tiveram, puxando só o NFT, que foi, foi o último. Ah, tava surgindo NFT de tudo. Cara, resolve alguns problemas? Resolve, mas tem coisa que não precisa virar o NFT. É, eu queria só saber, mesmo totalmente a título de curiosidade, as coisas mais absurdas, assim, ou um caso um pouco mais diferente que tenha chegado aí para você, seja na LIC ou não, ou em conversa de bar até, que tenham sugerido uma tokenização de algo que você falou cara, por quê? Ixi, é o que mais chega, Eric, assim é, é, eu, eu costumo falar lá no começo eu falava assim, ó, e continuo falando tudo pode ser tokenizado, mas nem tudo faz sentido, eu falei isso logo no começo da LIC, assim, pô, posso tokenizar o salário do Bruno, o Bruno vende uma parte do salário dele, ele vai crescer vai ganhar mais dinheiro, a gente participa desse crescimento dele Cara, mas será que faz sentido? Será que o Bruno quer? Como ele te garante? Cara, isso não faz, não faz, em resumo não faz sentido, nem do Bruno, nem o meu, nem o teu. É, pelo menos para mim hoje, cara. De novo, vai que alguém tokeniza isso começa a ganhar dinheiro e eu não tenho bola de cristal, mas para mim não... Então assim, acho que tudo pode ser tokenizado, mas nem tudo faz sentido. Então aqui, pô, já bateu... Assim, o que, que bate muito e que eu vejo, tá? Eu venho do mercado cripto, eu costumo, eu costumo brincar que eu cheiro picareta 50 km de distância. Vem muito picareta querendo tokenizar... A gente sabe para que o cara quer. Ele quer criar alguma historinha, captar o dinheiro, de enganar e não tem nada. E usar o token, usar o blockchain, enfim, que a gente já viu isso acontecendo no passado. Então bate muito. É, é... E, e aí a dificuldade às vezes é você até ter, tentar ter uma, uma, uma ideia de se. Pô, eu quero tokenizar planta, árvore. Isso tem de pra cacete, cara. Tokenizar árvore tem demais. E tem bons projetos, mas cara, tem um desafio muito grande nisso. É difícil tokenizar a, a Floresta, por exemplo. Cara. Tem empresas que, pô, é, um, é um mercado gigante de, mas é difícil, cara, a Floresta tá lá, quem garante que a Floresta vai estar tá lá? Quem garante uma série de coisas que não é o blockchain? Não é o blockchain. Então, é... como é que você dá a garantia para o investidor desse token? Assim, do lado da Lick, eu até tive um monte, assim, ó, eu sou uma tokenizadora, o meu, o meu, então eu posso tokenizar o que você quiser, eu tenho tecnologia, o, o que eu não vou é distribuir o que você quiser. Isso eu não vou. Então, é, é muito mais um risco de distribuição quando a gente olha o, o negócio do que tokenização, cara. Eu posso tokenizar o salário do Bruno. A gente dá um jeito, estrutura. Agora, eu acho que, assim, eu não vou, eu não vou distribuir o salário do Bruno, porque eu acho que é um... Ou pode ser o meu salário, para não marcar o Bruno como... Porque, cara, é um negócio muito maluco de você explicar para o investidor o que, que ele está comprando, qual que é o risco. E aí, depois dá algum problema... E aí? É ali que lá na ponta que, que, que, que levou. Então, assim, a distribuição sempre é o mais delicado, eu acho. Então, mas já apareceu de tudo, cara. Tokenizar árvore, tokenizar pedra, tokenizar... É... Cara, tokenizar muito valor imobiliário, assim, aí sem ser os picaretas, tá? Tem muita gente que vem, cara, eu queria acessar capital, eu tenho um projeto maneiro, eu preciso de funding para investir nisso e eu, eu quero emitir um token para acessar o capital. Só que isso é valor imobiliário. Isso você não pode fazer... É, desse jeito, então aí você tem que entrar dentro das normas da CVM ou faz um crowdfunding, ou se tá a tua empresa é grande vai para um IPO ou, ou abre um CRI, um CRA um... aí você usa, só que aí é, é, aí é a dor do mercado, né? essas operações estruturadas hoje do mercado de capitais elas, elas são caras, elas não param de pé para uma operação de um milhão, dois milhões para você montar um FDIC você tem que ter o X milhões, então aí eu acho que a tokenização ela pode ajudar muito desde que a CVM flexibilize também para isso acontecer, né então, cara tem muita operação de FDIC hoje, que eu sei, eu sei isso pela Oliveira Trust, tá? O cara bate lá e fala, puta, eu preciso operar um FDIC, mas é um FDIC de 5 milhões. Cara, não para de pé um fidic para começar com 5 milhões. Né? Se você tiver 50 milhões aí, você volta aqui que eu monto o teu FDIC. E aí o cara fica sem veículo. E ele tem uma operação boa. Só que ele, aí ele vai, ele vai recorrer a quem? Ele vai ao banco, dar garantia, pegar o um empréstimo. E, e, cara, não é o melhor lugar para ele fazer isso hoje. É, ou nem sempre é o melhor lugar. Né? Então, você tem esses desafios, mas... Dos picaretas, geralmente é árvore, pedra, Tô dizer, até uma mina. não e Até um caso de estudo, para quem ficar interessado, lá na nossa época, Daniel, provavelmente você não vai lembrar, esse exemplo do salário, teve um cara, é, não, não lembro se ele era russo, não lembro o que, que era, que ele fez exatamente isso. Ele fez um IPO de si próprio, como se fosse análogo ao IPO de si próprio, e era um ICO, e ele prometia dar 25% dos proventos de tudo que ele ganhasse na vida provavelmente isso não se materializou, mas foi um caso que eu vi na época que eu falei, cara, esse, esse negócio está ficando, está passando do limite ali, na época dos ICOs, eu falei, nossa, o negócio está bombando demais num, num sentido muito negativo da coisa, depois até explodiu, enfim, todo, todos esses tokens criados lá atrás na época dos ICOs explodiram, porque realmente não tinha sentido econômico de existir, não tinha nenhum garantidor de que aquilo fosse realmente gerar algum provento. Cara. Como é que você vai escalar? Cara, tem outro exemplo, assim, que eu acho que, assim, é... é, é... Até pode funcionar como modelo, mas você não usa de um token. Tem um site aqui nos Estados Unidos que você paga para ter mentoria com alguns empreendedores fora de série. cara E, tem... cara, e aí você não de um token, cara. Abre um site, faz um Pix aí e compra horas do Bruno para falar com o Bruno, para ter uma mentoria com o Bruno. Eu não preciso de um token para fazer isso. Ah, posso botar um token, mas para quê? Para especular? Então eu vou especular a hora. Aí entra na especulação onde é o perigo, né? Ah, vou criar um token para falar com o Bruno. O Bruno cobra 100 reais a hora, mas eu vou comprar o token dele. Para especular, porque alguém vai querer falar com o Bruno, não vai ter mais, eu vou vender esse token a mil reais. Cara, esse desenho aí, esse, esse tipo de especulação é onde mora todo o perigo e é onde vai dar merda. Porque, cara, é igual os fan tokens de futebol. Em vez de eles serem um utility token para você comprar um fã token para se relacionar com o clube, o cara comprou o fã token para quê? Para especular, vou ficar rico. Deu merda. Só... deu merda, o cara comprou 40 reais do, do fã fan... do Corinthians lá, do fã token, de todos os times, hoje vale 4 reais, mas o cara não entendeu, o fã token era pra ele se relacionar com o Corinthians, votar lá em coisas, só que o cara, é a mesma coisa, se eu comprar um token para falar com o Bruno, cara, eu tenho que usar o token para falar com o Bruno, custa o quê? 100 reais cada token? pô, beleza, e para isso não precisa de token, é só o Bruno abrir um carrinho qualquer e pronto, não usa de blockchain, não usa de token, não vejo valor no token. Mas as pessoas querem o token para quê? Para tentar especular. Pô, vou criar, vamos especular, o token vai valorizar. Meu, para mim esse é projeto que nasce para dar errado. Como o Bruno falou, teve vários outros que nasceram lá atrás e deram errado com a mesma historinha. Não, muito legal, muito legal os exemplos. É, Daniel, a gente, na verdade, até estourou o tempo que a gente tinha aqui esperado originalmente cara, super obrigado por participar com a gente do, do programa, acho que, eu acho que invariavelmente vai ser um tema que vai ser trazido cada vez mais, tokenização, acho que tem primeiro que tem muito player olhando, segundo que eu acho que a regulação vai avançar muito nesse sentido, não sei exatamente o horizonte, foi que nem você falou, eu vejo o muito o mercado de 2017 com que a gente via para cripto, hoje para token eu vejo muitas semelhanças nesse sentido é, mas queria agradecer muito pela presença e até mandar um recado então, antes da gente finalizar, porque eu sempre esqueço disso para o pessoal que está assistindo, deixar o like, se inscrever inscrever no canal e ativar o sininho, visitem lá o, o site da Lick, eu, eu já tinha feito minha lição de casa antes, já conhecia, então aqui foi... foi... Então é um papo, muita pergunta, a gente levanta até para o pessoal entender, é, porque é um assunto muito interessante que realmente dá para abordar bastante, mas vale a pena olhar como é que o token é construído, como é que é a estrutura de, de deságio, de pagamento, enfim, é uma estrutura muito interessante. Então, Daniel, super obrigado, é, obrigado a todo mundo por ter assistido e até o próximo episódio de Mundo Cripto. Valeu, pessoal!